Ei, você está cansado de jogar aquele mesmo jogo todo dia e quer algo um novo? Não que eu não estou nem aí. Vídeo de hoje a gente vai reagir aos canais, os seus canais, né? Eu não tenho direito nenhum de falar dos seus canais por causa que meu canal é muito. O YouTube me deu restrição de idade pelo simples fato desse vídeo. Não conheço esse canal, nunca vi na vida esse canal. Calma aí. Eu nem, eu nem sou inscrito nesse canal, né? Eu, eu nunca vi nenhum vídeo. Nunca vi nenhum vídeo nesse canal. Moto lixo. Então vou me inscrever nesse canal porque eu sou muito humilde. Era inscrito no canal é pra falar a verdade. Nunca, né? Nós então, vamos ver isso aqui. Tá, né? Pra vocês verem. Aí, ó, eu nunca vi esse vídeo, nunca dei like, nem nada. Então. E galera, claro, um like Pirataria. Simples. Pirataria. Pirataria. Pirataria. Dois vídeos todos os dias. Último vídeo. Um mês atrás. Olha o meu aviso. Olha a multa com copyright. Deve ter copyright? Não tem? Tem copyright. Parabéns. Vai ferrar com o meu vídeo. Deixa eu até tirar o som. Pra não me ferrar todo, né? Bem-vindo lá. A... Uhum. Meu canal é de gacha. Eu, sempre, eu faço os vídeos sempre. Calma, nossa, li tudo errado. E eu faço sempre dois vídeos uhum, por dia. Aproveite os vídeos. Qual o sentido desse vídeo? Já começamos pelo. Meu Deus, velho. Parabéns. Parabéns, velho. Parabéns. Tem uma nova tecnologia, né? O 46K, né? Que é bem depois do 4K. Que é a resolução desse banner, né? 46K. Hum. Oito meses atrás do último vídeo. Vai ter... Meu Deus, velho. Vocês não sabem fazer vídeo sem jogar sem mesmo. Nem tenho o que comentar. Porque eu nem jogo Free Fire e Cara, nem deve ter mais o canal, porque tá oito meses, né, o vídeo, então, né. Parabéns, não tem copyright, parabéns, parabéns, não tem copyright, parabéns. Vou até me inscrever, né, porque, pô, like, porque não tem copyright, beleza, parabéns. comenta, eu não sei o que comentaram em vídeo de Fifa, ele. Felipe Kleber? É disso de futebol. Não gosto de futebol. Calma, copyright? Não faz vídeo com copyright? Tem, que eu não posso reagir. Não sei como é que é, velho. Vou comentar. Pô. Não sei como. Felipe, não, meu Deus, não. onde diria Felipe? bruno, ponto, Não, existe. É, não tem como Vai? Vai pro seu Vai pro seu lugar. Vai Vai pro Tadinho Vai agora. Vai. Vai vai. vai. vai. vai. vai. vai. Desce. Eu não pediu uma alça com o colchão, hein? Tadinho. Tem que desce agora. Ah, ah, ah! ah! Tá achando o que, é, cachorro? Ah, colchão. Acabou o vídeo, que isso? Tá vendo aqui? Beleza? Vamos ver se... uhum. Uhum. O que é isso? Que susto! Um canal totalmente novo, né? 2012 Muito novo, né? Foi feito ontem esse canal, já tá com 4 inscritos, 2 likes e 312 visualizações. Faz todo sentido.